Seja muito em vindo uma vez mais, à pista do Expo Centro de Pombal, que no fim de semana de 5 e 6 de março acolheu os últimos campeonatos nacionais de pista curta desta época, desta feita para o escalão de esperanças. Foi mais uma organização da Federação Portuguesa de Atletismo, com o apoio da Associação Distrital de Atletismo de Leiria e da Câmara Municipal de Pombal. O primeiro grande campeão dos campeonatos foi Gerson Baldea, do Benfica, ele que já se havia destacado no salto e comprimento nos campeonatos de Portugal ao alcançar a medalha de bronze, sagrava-se agora campeão nacional de esperanças a 1 um cm do seu recorde pessoal estabelecido nessa prova com 7,43 metros e cm. Com a medalha de prata ficou André Pimenta da Juventude Bidigalense ao saltar 7,40 metros e cm no seu último ensaio, com a de bronze, ficou o tamanho especialista em salto em altura, Diogo Oliveira de Sporting, com um novo recorde pessoal de 7'27. No salto em comprimento feminino, sagrou-se campeã a Ana Rita Silva, do Maia Athletic Club, atleta que vem realizando progressos assinaláveis esta época, tanto no salto em comprimento como no triplo salto, voltou a estar muito próxima da marca dos 6 metros, alcançando os 598 metros e 98 centímetros, com o melhor da tarde. Na segunda posição ficou a campeã nacional de esperanças do pentatlo a Sportingista Mariana Bento, ao saltar 5,87m. Na terceira posição ficou a campeã nacional subindo a prova Marta Araújo, do Olímpico Ianense, com 5,76m como melhor. Referir ainda que a prova foi ganha por Agte Souza, do Benfica, com 649 No entanto, por ser santumense, não pontuou para estes campeonatos. No salto em altura feminino, seu grande vencedor à vice-campeã de Portugal da semana passada, Ana Leite, do Jardim da Serra, ao ser a única atleta a transpor a fasquia colocada a 1,64m. Ela que viria ainda a tentar 1,70m, mas sem sucesso. Novamente na segunda posição ficou a atleta do Olímpico Ianense, Marta Araújo, ela que também é campeã nacional sub-20 nesta prova. Transpôs a fasquia colocada a 1.61 à segunda tentativa, ao contrário de Milena Lucena, do estreito, que ultrapassou a mesma fasquia, mas apenas a terceira tentativa e que por isso ficou na terceira posição. Nos 5 mil metros de marcha, masculinos tiveram em destaque os Algarbios Pedro Dias do Peixão e Tiago Ramos do Tunes tendo este último assumido a liderança da corrida desde cedo, levando também consigo inicialmente Guilherme Rodrigues do Sporting e Ruben Santos do Braga, e este que acabaria por desistir. Tiago Ramos foi marcando o ritmo, ficando apenas Pedro Dias no seu encalce, até que sensivelmente a 1km um da meta o nacional Sub-20 assumiu finalmente a liderança para vencer em 21 minutos, 6 segundos e 99 centésimos, estabelecendo um novo recorde pessoal. Tiago Ramos do Tunes ficaria então na segunda posição, Guilherme Rodrigues do Sporting na terceira posição, trocando posições relativamente ao pódio uh, desses campeonatos sub-20. Na prova de marcha feminina nota a partida para a presença de várias atletas já internacionais nos escalões sub-20 e sub-23, nomeadamente Joana Pontes, Adriana Bibeiros e Bruna Marques. No entanto, foi desde o primeiro metro que Joana Pontes do Leiria Marcha Atlética começou a destacar-se. A atleta que foi medalhada bronze nos últimos campeonatos de Portugal conseguiu isolar-se para vencer em 13 minutos, 16 segundos e 27 centésimos. 15 segundos depois chegou na segunda posição Adriana Bibeiros da Associação Água de Pena e na terceira posição terminou Raquel Pimentel do Maia Atlético Clube. Muita luta pelo título nacional dos 60 metros planos femininos, com várias atletas com reais possibilidades de alcançar o mesmo, nomeadamente as benfiquistas Iri Silva, Nádia Cruz e Catarina Lourenço e a Sportinguista Beatriz Andrade, que havia sido medalhada bronze nos campeonatos de Portugal. Esta última teve uma partida muito boa, colocando-se em excelente posição para vencer, no entanto, mesmo em cima da meta, foi Iri Silva a levar a melhor, vencendo no bom registro de 7,56 sobre os 7,62 de Beatriz Andrade e de Cruz, segunda e terceira, respectivamente. Se os 60 metros femininos foram muito bem disputados, os masculinos não ficaram nada atrás. Muito equilíbrio à partida, com o um título muito em aberto. Principais favoritos, Rui Corbelo do Sporting e Paulo Pereira do Maia, que haviam corrido abaixo de 7 segundos na terceira eliminatória, sendo vencedor o atleta leonino. No entanto, agora seria a viagem de Paulo Pereira a vencer nos fantásticos 6 segundos e 89 centésimos, juntando assim o título campeão nacional sub-23. Ao título de, do escalão sub-20 conquistado em fevereiro, tornando-se mesmo o sétimo júnior de sempre na distância. Nos muito bons 6'90 terminou então na segunda posição Rui Corbelo Sporting e na terceira posição ficou Rodrigo Rito Estreito em 6'97. Nos 1500 metros femininos, o já habitual despique entre Camila Gomes do Benfica e Rita Figueiredo Sporting prometia animar os campeonatos, estando também presente a atleta Margarida Silva do Jardim da Serra, que liderou a corrida na fase inicial. Depois passou pela frente a corrida a medalhada bronze nos últimos campeonatos de Portugal Camila Gomes, até que assumiu a liderança Rita Figueiredo, até bem perto da meta, altura em que Camila Gomes foi a mais forte para triunfar em 4,2851, a nova vice-campeã nacional de esperanças terminou logo a seguir com a marca de 4,2880 para estabelecer um novo recorde pessoal. Com a medalha de bronze ficou então Maria Silva do Jardim da Serra. No lado masculino também grande luta previsível entre um atleta benfiquista e outro sportinguista, neste caso Edson Barros e Ruben Amaral, com o primeiro a controlar desde cedo a frente da corrida. Ruben Amaral seguia sempre de perto as mudanças de ritmo de Edson Barros, também com a companhia de Jacinto Gaspar, Tiago Sabino e Duarte Gomes, até que na entrada da última volta, Edson Barros esticou ainda mais o andamento para triunfar sobre Ruben Amaral, que manteve uma excelente réplica até cruzarem a meta. Edson sagrou-se assim campeão nacional de esperanças em 3-52-11, Ruben vice-campeão 27 centésimos depois e com a medalha de bronze ficou Tiago Sabino do núcleo de Oeiras em 3 53 47 Prova também muito bem disputada, a de salto com vara masculino, que culminou no quarto título de campeão nacional de esperanças de Pedro Boaró, do estreito, ao transpor a fasquia dos 520 metros e 20 centímetros, igualando o seu recorde pessoal e a segunda melhor marca do ano, que pertencia a Carlos Pitra do Sporting, que desta vez ficou pelos 5 metros e 10 para garantir a medalha de prata, depois de ter conseguido ouro nos campeonatos de Portugal. Com a medalha de bronze ficou o João Araújo do Maia Atlético Clube com a marca de 4 metros e 60. Renovou também o seu título de campeã nacional de esperanças em pista coberta. Juliana Guerreiro do Sporting, numa prova de 400 metros muito disputada, tendo também na luta Fatomata Dialó do Peixão e Bárbara Medeiros dos Salgueiros, atleta que passou mesmo em primeiro na entrada para a última volta, mas que viu-se ultrapassada por Juliana Guerreiro. A atleta do Sporting foi a mais forte na parte final da prova, vencendo em 55-56. Numa chegada muito apertada para o segundo lugar, do a melhor Bárbara Medeiros em 56-69. Fatomata Dialó Aló ficou com o bronze em 56,77. Do lado masculino, o grande favorito à partida era o mais recente vice-campeão de Portugal, Erickson Tavares, do Benfica, ele que viria a confirmar todas as expectativas, ao vencer claramente nos bons 47:69, a segunda melhor marca de sempre conseguida nestes campeonatos. Na segunda posição terminou Duarte Fernandes do Sporting em 48-74, logo de seguida, ainda abaixo de 50 segundos, terminou Paulo Soares da Juventude Vidigalense em 49-34. No final da primeira jornada, coletivamente seguia na frente o Sport Lisboa Benfica em femininos e o Sporting Clube Portugal em masculinos, respectivamente com 38,5 pontos e 57 pontos. Do lado feminino, o Sporting e a Juventude Bidigalense seguiam provisoriamente na segunda e terceira posições. Do lado masculino, completavam as posições de pódio. No final desta primeira jornada, o Benfica e a Juventude Bidigalense. A abrir a segunda jornada dos campeonatos grande prestação de Tomás Rodrigues da Juventude Bidigalense no lançamento do peso a lançar no primeiro ensaio 15 metros e 4 centímetros para assumir a liderança de concurso e nunca mais de lá sair. Lançou ainda a 9 para estabelecer um novo recorde pessoal e se assim campeão nacional de esperanças do lançamento do peso com a medalha de prata ficou André Carvalho do Sporting com 14,46 com a medalha de bronze ficou o campeão nacional subinte à prova Tiago Nunes da DREP ao passar para o terceiro Lugar no último ensaio com 1302, do lado feminino, Débora Coresma apresentava-se como a grande favorita à conquista do título. Estatuto que correspondeu na totalidade, uma vez que qualquer um dos seus seis ensaios seria suficiente para vencer a prova. Acabou por registrar 14,90m com o melhor da tarde, para assegurar mais um título nacional e estabelecer um novo recorde pessoal. Na segunda posição ficou a campeã nacional subindo a prova Letícia Lopes, do Quarteira, com 12,91. Na terceira posição ficou Ibanila Lopes, do Benfica, com 12,82. Muito aberta foi a prova de 3 mil metros femininos, com a não participação da inscrita Lia Lemos, não havia nenhuma grande favorita à partida e com todas as atletas muito próximas em grande parte da prova. Assumiu quase a totalidade das despesas da corrida Cátia Pereira da Juventude Virigalense, que foi impondo ritmo até deixar apenas mais duas atletas no seu encalce. A faltar uma volta para o final, quando já só havia de perto Tatiana Moro do Núcleo de Oeiras, Kátia Cátia atacou de forma decisiva para assegurar o seu primeiro título Nacional de Esperanças, juntando-lhe também um recorde pessoal com a marca de 10-5-47. Tatiana ficaria assim com a prata em 10-8-16. A medalha de bronze ficou para Rita Coelho da Casa Benfica de Faro com 10-11-35. No triplo salto feminino subseia uma das figuras dos campeonatos, conseguiu alcançar uma dobradinha. Falámos de Ana Rita Silva do Maia, campeã nacional na jornada de sábado do salto e comprimento, que agora viria a conseguir o título no triplo salto com a marca de 12 metros e 38 centímetros. Com a medalha de prata ficou Margarida Santos da Juventude Bidigalense ao saltar 12 metros e 6 centímetros e o bronze foi para Inês Vicente da Juventude Operária Montebrão, com um salto de 11 metros e 75 Gerson Baldeia do Benfica, também ele é vencedor de salto e comprimento do dia anterior, Conseguia também realizar a proeza de conquistar dois títulos nacionais nos mesmos campeonatos, desta feita com o título no salto em altura. O campeão de Portugal da prova não esteve ao seu melhor nível, no entanto conseguiu garantir o título aos 2,10 metros e A mesma marca de Diogo Oliveira do Sporting, que estabeleceu um novo recorde pessoal para garantir a prata e tornar-se o décimo de sempre. Na terceira posição ficou o campeão nacional sub-20 da prova, Gonçalo Cardoso do Ceia, com 197 metro e Também no campo das dobradinhas, Camila Gomes do Enfica voltou a brilhar nestes campeonatos, ao vencer a prova de 800 metros, revalidando o título de Campeã Nacional de Esperanças nesta distância, com a marca de 2 minutos 14 segundos e 77 centésimos, conquista que soma assim à do dia anterior nos 1500 metros, com a prata subindo uma posição em relação à prova de 1500. Ficou Margarida Silva do Jardim da Serra em 2:15:14. Logo de seguida, para assegurar o bronze, chegou a campeã nacional sub-20 da distância Beatriz Pereira de Maia com 2:15:74. A prova masculina da mesma distância viu ser vencedor o atleta brasileiro do Peixão, Mateus Borges. No entanto, no que toca à luta pelo título nacional, numa chegada ao sprint levou a melhor o atleta de Feirense Nuno Alves. Que venceu com o tempo de 1.58.09. 30 centésimos depois chegou o Rodrigo Lima do Sporting para garantir a prata, fechou o pódio nacional Bernardo Borges do Maia Atlético Clube com 1.59.52. No triplo salto masculino esteve também em destaque o um atleta do Peixão, Felipe Silva, que saltou por duas vezes acima dos 15 metros para garantir o título nacional com a marca de 15,35, um novo recorde pessoal de pista coberta. Relegou para a segunda posição o campeão do ano passado Tomás Diniz do Sporting, que teve com o melhor da tarde 14,87. Nuno Senica do Ceia, ficou com a medalha de bronze ao saltar 14,42 metros. E 42 centímetros. No salto com vara feminino, depois de este ano, já se ter sagrado campeã nacional sub-20 com 3'45, campeã de Portugal com 3'50, Sara Pereira do Jardim da Serra saltou a 3,55 metros e para estabelecer um novo recorde pessoal e garantir mais um título nacional desta feita no escalão de esperanças. Sofia Marques do Benfica ficou com a medalha de prata ao saltar 3'10, a mesma marca de Joana Barreta, da Juventude Operária Montabrão, que por ter realizado mais de ensaios nulos ficou com o terceiro posto. Nos 60 metros barreiras femininos, duas grandes candidatas à partida, Catarina Caras do Estreito e Fatumata Valdeira do Benfica, com um ligeiro pendor para Catarina Caras, que no fim de semana anterior tinha conquistado o bronze nos campeonatos de Portugal à frente de Fatumata. Prognóstico que se verificou com a vitória de Catarina Caras em 8,50, para garantir o seu terceiro título nacional de esperanças consecutivo. Três centésimos depois, terminou então Fatumata para garantir a prata, na terceira posição, garantindo a terceira medalha nestes campeonatos, Ficou Mariana Bento Sporting em 8'67. Do lado masculino, ao não confirmarem atletas suficientes para existirem eliminatórias, realizou-se final direta. Com Pedro Matos do Sporting a superiorizar-se destacadamente sobre todos os seus adversários ao vencer nos muito bons 8 segundos e 7 centésimos, estabelecendo um novo recorde pessoal e entrando para o grupo dos 10 melhores de sempre. Na segunda posição também de forma destacada ficou o Diogo Barrigana do Benfica em 8.31, com a medalha de bronze ficou Tiago Rocha do Ceia com a marca de 8.62. Um dos momentos mais aguardados desta segunda jornada dos campeonatos eram os 3 mil metros masculinos, na qual se adivinhava novo duelo entre o campeão de Portugal da distância em título Ruben Amaral do Sporting e o campeão de esperanças de 1.500 metros do dia anterior, Edson Barros do Benfica com outros atletas, como o Duarte Gomes, também do Benfica, com uma palavra a dizer. Este último foi mesmo quem assumiu grande parte das despesas da corrida, no entanto, Edson Barros e Ruben Amaral mostraram-se mais rápidos para a última volta. Foi Edson quem atacou de forma decisiva, com Ruben Amaral não respondendo pronto, mas nunca desistindo, acabando mesmo nos calcanhares de Edson Barros, que conseguiu segurar a vantagem para carimbar a dobradinha nos campeonatos. Ruban Amaral ficaria, tal como no dia anterior, em segundo lugar e Gomes ficaria em terceiro. Este último teve um contributo decisivo para que essa, ao terminar em 8'6'79, estabelecesse um novo recorde dos campeonatos na distância. Como sempre acontece, para terminar os campeonatos, disputaram-se as tafetas de 4x400m, no lado feminino, boa disputa entre as formações do Sporting e Benfica pelo título nacional, vencendo a equipa Leonina composta por Beatriz Gameiro, Beatriz Andrade, Catarina Figueiredo e Juliana Guerreiro em 3,58-07. A equipa benfiquista termina então em segundo com 4'00'87. 87 Na terceira posição ficou a equipa da Juventude Birigalense em 4, 4 Do lado masculino, corrida também muito bem disputada entre as equipas de Lisboa, agora com vitória para o Benfica, com equipa composta pelos gêmeos Ibo Hugo Ibu Cruz, Gerson Baldé e Eric Santabars com a marca de 3,21,30. O Sporting terminou na segunda posição em 3,22,81 e na terceira posição, tal como nesta feta feminina, ficou a formação da Juventude Bidigalense em 3,28,14. Feitas as contas finais Sport Lisboa e Benfica em feminino sagrou-se campeão nacional de esperanças em pista coberta, com 81 pontos e meio, a sua sexta vitória, interrompendo assim um ciclo de quatro títulos consecutivos do Sporting Clube Portugal, e estar no segundo classificado, com 69 pontos e meio, à frente da Juventude Galense que somou 52 pontos e meio. Em masculinos, o Sporting Clube Portugal renovou o título de Campeão Nacional de Esperanças em pista coberta, somando 123,5 pontos à frente do Sport Lisboa e Fica, que somou 75 pontos. Completou também o pódio em masculinos, a formação da Juventude Bidigalense com 37 pontos. Ficam assim revistos todos os momentos de consagração dos novos campeões nacionais de esperanças, nestes que foram os campeonatos nacionais de pista coberta que faltavam disputar nesta época de 2022. Relembrando que todos os resultados podem ser consultados na plataforma FPA Competições, resta-nos parabenizar todos os participantes e em especial os vencedores. Esperamos que tenham gostado, até uma próxima.